E aí pessoal, beleza? RimasSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Oh, oh, oh. Respeito todas as trans, isso é improvisação. Mas você tá se sexualizando só pra chamar a atenção. Oh, oh. Respeito sua modalidade, só que cê tá por impope, porque eu Então vamos rir mais de roxinha. Pra que ver se você é o tal e fala que é bom? Cante, eu vou falar se é nada demais. Rimas agora cê não é eficaz. Você tá embaixo do meu meu maior campeão da aldeia, nunca foi capaz. Ei, hey! oh, você sabe muito bem que eu faço uma rima é qualificada. Viu que perdeu uma pedigadia? Agora quem é vontade com essa molecada? Tu sabe fazer uma rima? Quem é improvisada sem maldade? Viu que perdeu uma perdedia?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 Acabar com você, hoje cê vai perder. Cê falou de UFC, mas não tá nada. Vai enfrentar o rei do drill, cê é o que togou no eu te bato na guia, na de drill. Porque você capota, porque pega e anota. Olhou pra mim, seja ela. Já que é UFC, eu mando se fuder. Vem pagar de Anderson Silva e eu quebrei sua canela. Cê não quebrou minha canela. Você grita muito, mas não manda assunto, mano. Sem maldade, você só ramela. Ele fala do octógono, meu mano, então pode crer. Vai pra batalha de trio, chama dois MC pra ver se consegue aqui te defender. Aramelando, <risos> tá acima que você tá mandando. Nem você mesmo aqui tá acreditando. Você viu? O bagulho tá foda. Parou de chover lá fora. Só que persecusão, meu pai, o tempo fecha agora. <risos> Porque eu tô no sapatinho, não chamo dois amigos, me resolvo sozinho. Até porque agora bato nesse patife. Jogador bom é o que joga sozinho e com equipe. Oh. Você joga sozinho e com equipe. Sozinho você é ruim, com a equipe você é um patife. Você entendeu qualquer futebol que você não aguenta na rima? Pode colar de bonde que o trem vai passar por cima. Oh. Você vem pagar de trem, mas só tá desgarrilhado Por isso que agora, o ion que contorna Cortei o seu pescoço entre o vão e a plataforma <SILHOS> Entre o vão e a plataforma <SILHOS> Cortou <SILHOS> o meu pescoço entre o vão e a plataforma mas aqui é rima, entre ninguém se transforma Yong-Gui, cê rimou, só que cê ficou no quase Caiu no vão entre o basque e a primeira fase <SILENCIO> <SILENCIO> E de você que só vai ficar no quase Eu ganho uma batalha fazendo improvisação Diferente de quem ganha, igualzinho integração É tipo integração, eu vou pra todos os lugares Em todos os lugares eu fui meu truto, eu vou rimar Cê entendeu meu parça, você falou de crime Só que eu tô todo lugar, em casa aumenta a confiança do time uh! Vou causar o seu funeral Aí o oh, Mike, cê só tem o like Você não tem versatilidade O meu carnaval é unido das rimas de qualidade uh. De qualidade, olha que bacana Você no carnaval fica no TikTok manjando o Léo Santana No uh. seu agora eu sou sagaz Léo Santana, sua prima no meu colo Vai deslizando, vai uh. vem oh! ah, só você que tá gaguejando só você que não sabe mandar gastação e tá todo se atropelando você oh! tá ligado né meu mano fazendo freestyle de improvisação se você não consegue rimar então o Mike te atropela igual caminhão oh! igual caminhão pra ele tá bacana na volta ele disse mesmo até do Léo Santana aí o Mike sinceramente pra você agora não tá nada bom pra ganhar batalha sabe o que você vai fazer? Chubirabirão oh! bicão, Só que você tentou fazer o cristal e ele não veio do tom Mano, eu não danço, eu só saio na copilation. Você não lima bem, vira dançarina e vai dançar o Reboletão Reboletão, do copilation. Sua mente não pode tá sã Admite que cê é das antigas, da tá sua na garrafa igual vião-chan Tá tirando mano, você é uma preguiça Aí, o mulher maravilha, parece a Liga da Justiça. A Liga da Justiça, essa que é a minha. Menor você que é das antigas dança a barra, dança da motinha. Dança da motinha, dança da motinha. Ele vai no baile e não pega nenhuma uma novinha. O <risos> Bepsi. E eu não vou rumar com humildade Você sabe, eu verso sempre com sagacidade Eu rimo de na sinceridade Eu honro sabotagem Que o rap é compromisso e não é viagem Aí sabe que eu estouro um um champanhe Você quer limar comigo, me acompanhe Aí ele tá me criticando, isso é batalha Se você quer carinho, vai pro colo da tua mãe Realmente eu pedi carinho Sem maldade, você tá sozinho Sabe por que eu não tenho engano Humildade e truta é a primeira ventente do ser humano então, eu um não rima com humildade. Vou ter que te mostrar, essa que é a calamidade. Sabe por quê? E agora, esse é o jogo. Eu sou menor, você é alto, mas a sua é em dobro. <risos> Então pode vir calteia, fica em chute de sumô. Então, aí cê tá ligado, até que eu te piso. Te soco no alto e no chão te finalizo. Uou! Eu quero ver até eu cair. Aí parceiro, vou ter que aqui fazer o free. Sabe por quê? Você vira fã. Porque se só me bater ou ficar no chão, eu te busco amanhã. Não me busca amanhã, eu tô na sua frente hoje. Cê vai correr de mim agora, vai baixar tua pose. Aí arte marcial, essa é ser treta. E é por isso que minha faixa de capitão é preta. Uou! Faixa de capitão é de polícia, vai tomar no seu cu que aqui é sem malícia. Sabe por quê? que na parada? Bota é só de prender. o bota preta, não arruma nada. Não, não, oh! não arruma nada, só que eu não falei de bota, passei eu falei de faixa. você tá ligado que o um black é o um bruxo? Faixa não é de polícia, eu tô pique o gaúcho. Oh! Cê tá o gaúcho de bar, então você pode ir jogar ou até revoar. Sabe por que que a disciplina? Enquanto eu tô no estúdio, truta não é só com cinco minas na piscina. Oh! Tá ligado, maluco? Que o Prado já vai te bater na sua house. Hey! Eu não sou o Play, nesse lock eu acabei de dar pause. Hey! E você acabou de perder e foi pro gordão. Hey! Eu não sou o Play 2, eu sou Play 5. Sou a nova geração. Oh!